Alistadeval, trabalho já há uns três anos com Machine Learning e Mercado Financeiro. Vou mostrar para vocês aí hoje como ficar bilionário com Machine Learning e Mercado Financeiro. Na verdade, assim, é um assunto que ele é um assunto, cada um desses três aqui, tanto Machine Learning, Mercado Financeiro e Cripto, eles são assuntos que são muito extensos para ser falado em pouco tempo. Eu acho que para cada um deles eu precisaria aqui de, sei lá, uns, umas, umas três, quatro horas para talvez conseguir levar um, a um grau de introdução que eu considero ok. Uma... E quando combina os três assuntos fica pior ainda Então eu vou tentar A forma como eu apresentei aqui ela é um pouco introdutória Tá ok de me ouvir atrás? Tá, vamos lá, passar aqui Então vamos lá, primeiro eu queria Eu não sei qual o grau de conhecimento que Não tá passando Tem que dar um toque? Então assim, eu não sei qual que é o grau de conhecimento que cada um de vocês aqui tem com o mercado financeiro. Então eu coloquei aqui alguns aspectos introdutórios antes. Vou falar um pouquinho sobre o sistema financeiro. Na verdade, o que, que é essa coisa que a gente chama de mercado financeiro? Qual que é a ideia? Por que, que ele existe? Por que, que ele nasceu? E qual que é a importância de uma economia? E de que forma instrumentos financeiros e investimentos que a gente faz se relaciona com isso? Depois disso vou falar um pouquinho sobre o que, que é o trading quantitativo. Eu acho que é a área onde a gente consegue efetivamente encaixar o Machine Learning, análise exploratória de dados e matemática mesmo, para operar instrumentos no mercado financeiro e fazer investimentos com uma outra ótica que outras pessoas não fazem. Vou falar um pouquinho sobre o meu projeto atual, que é a Zimov Trading, que é, inclusive, o pessoal que participa comigo da empresa está aqui também. E no final, falar falo um pouquinho sobre Machine Learning aplicado ao Trading. E eu vou entrar nos aspectos de uma modelagem, mais ou menos a ideia por trás de uma... Como é que a gente modelaria um problema de machine learning uh, utilizando algoritmos supervisionados uh, para mercado financeiro, um pouquinho de random forest, pegar aí a, a carona com, com Israel e depois falar um pouco sobre deep reinforcement learning, só um pouco da ideia, porque é um algoritmo que eu particularmente sou muito fã, então vamos lá, mercado financeiro, qual que é, qual que é a ideia? Dentro de uma economia, de um país, ou do Brasil, ou qualquer outro país que seja, a ideia do sistema financeiro, ele é permitir que tu consiga fazer melhor alocação do capital disponível. Tá. Então ele sempre começa, a ideia básica por trás do mercado financeiro, começa quando tu tem dentro do mercado algum elemento, um elemento que a gente chama aqui, que eu coloquei como superavitário, que são pessoas físicas ou bancos ou enfim, algum, algum elemento que efetivamente ao longo de um período acumule capital. Quando esse cara tem capital acumulado, muitas vezes ele não sabe o que fazer, ele vai atrás de investimentos. Vai, vai atrás de não deixar o capital parado e colocar esse capital e emprestar para quem consiga fazer alguma coisa por ele. Ou o cara pode também pegar o capital e empreender. Mas naturalmente, sobra capital eventualmente ao longo, da, ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo, também tem pessoas que são deficitárias, que elas precisam de capital. Podem ser empresas, podem ser pessoas físicas com dívida, podem ser banco, pode ser o governo. Naturalmente, eventualmente acontece, as pessoas que precisam capital, se não existisse um mercado financeiro para permitir o casamento desses dois, a economia não desenvolveria tanto, a gente não teria o que a gente chama de crédito. Tá? Então, para permitir que esse casamento aqui aconteça e que o, o capital disponível na economia seja melhor utilizado, nascem aí o que a gente chama de intermediadores, são pessoas que vão, são elementos que vão permitir que esse cara encontre esse cara, o recurso possa ser melhor alocado e a economia como um todo cresça a uma velocidade muito maior. Então, para o PIB de, uma, de um país, de uma, enfim, para o PIB no geral, o mercado financeiro é muito importante que ele aconteça. Então, a definição dele, como eu já tinha comentado, é dentro de uma economia, é ele quem garante o aumento da eficiência do uso do capital disponível. É um ambiente de negociação do que a gente chama de produtos financeiros, ou seja, o dinheiro vai de um lado até a outra ponta através do que a gente chama são instrumentos financeiros. Tá? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Uma forma fácil de ver isso é através de um gráfico de risco e retorno. Qualquer investimento que a gente vai fazer, desde que a gente colocar o dinheiro na poupança até empreender ou algo do tipo, ele cai em algum ponto dessa reta que a gente chama de reta de risco e retorno. Ou seja, para a gente conseguir mais retorno no investimento que a gente faz, a gente obrigatoriamente tem que correr mais risco. Isso é uma, isso é uma, uma obrigação. Tá. Aqui eu coloquei alguns tipos de instrumentos financeiros possíveis, que eu acho que vocês... Eu não sei se... Quantos vocês aqui investem ou têm algum tipo de experiência com o mercado financeiro? Só para me ter uma ideia. Acho que 50% talvez. Então, aqui eu tenho uh, instrumentos aqui que eu acho que todo mundo conhece. Poupança é um deles. Poupança, basicamente, eu estou emprestando dinheiro para o banco, <risos> O banco vai me pagar ali uns 0,4% ao mês, 0,5%. O banco vai pegar esse dinheiro e emprestar para outra pessoa. O banco é o intermediador, outras pessoas que precisam de crédito vão ser naturalmente os, os deficitários. E nós que colocamos de a poupança vamos ser os investidores. Tem três classes de ativos que eu coloquei com pontinhos azuis aqui, que são tipos, são investimentos de renda fixa. São instrumentos que a gente, no momento que a gente faz a aplicação, a gente já sabe quanto que a gente vai receber no momento da, da, do resgate. Ou a gente tem uma ideia. Então, poupança é o mais, mais simples, o mais básico aqui. Eu coloquei títulos públicos, que é quando a gente empresta dinheiro para o governo, através do Tesouro Direto, por exemplo. E aqui eu tenho debêntures e fundos de renda fixa. Debêntures aqui são quando a gente empresta dinheiro para empresas. Existem algumas empresas que conseguem criar títulos, que eles chamam tipo de debêntures, que as pessoas naturais, pessoas normais, conseguem comprar e financiar, financiar essas empresas. Tá? Fundos de investimento, tanto de renda fixa quanto de multimercado, e fundos de ações são uma classe de ativos onde a gente, vamos supor que todo mundo aqui a gente queira juntar o nosso capital e terceirizar essa gestão para uma outra pessoa que a gente considere adequada para fazer essa essa aplicação para gente. Então, isso constitui um fundo de investimento, a gente está terceirizando o processo de gestão para alguma pessoa que todos nós aqui concordamos que é uma pessoa que é mais apta a gerir o dinheiro para gente. Então, tem classes de fundos de investimento, eu mesmo trabalhei numa empresa que fazia gestão de, de recursos através de fundos de investimento. Eu conto um pouquinho depois da história. Mas fundos de renda fixa, fundos de multimercado e fundos de ações são três tipos possíveis com graus de risco diferentes. Nós aqui temos ações, tá, que ações eu acho que é o, não sei, acho que tem mais, mais estereotipado assim, em relação ao mercado financeiro, que basicamente é quando a gente empresta, a gente compra uma empresa, a gente se torna sócio dela. E no último aqui, um negócio próprio, talvez ou coloquei como criptomoedas também, que eu vou falar um pouquinho também. Na verdade, são uma classe de ativo que devido ao fato de serem muito novas e muita muita especulação em cima, a volatilidade desse mercado é muito alta ainda. Então, naturalmente, acaba se concentrando num risco muito alto. Tem história é. de pessoas que ficaram milionárias com criptomoedas comprando em 2011, 2012 e agora tem casos de pessoas que ficaram também pobres ou perderam grande parte do capital comprando em dezembro e mesmo agora como seja o caso de vocês que o conceito básico que eu coloquei de uma transação financeira é uma transação que financeira que define qual é o valor de um ativo no momento então todo ativo no mercado ele tem um valor um valor justo um valor o um valor efetivamente ele é definido pelo pela valor no caso no qual ele foi negociado na sua última transação isso aqui é bem básico é bem é a base da economia na verdade são transações financeiras mas eu precisei colocar isso aqui porque aqui nesse próximo slide, eu quero introduzir para vocês o conceito de séries temporais financeiras, que vai ser importante para poder discutir Machine Learning depois. Então, quando a gente começa a analisar essas transações ao longo do tempo, a gente tem o que a gente chama de essas séries temporais, que não sei em caso algum que vocês já tenham visto, seriam isso aqui. Isso aqui especificamente pode ser, nesse caso aqui o preço de Petrobras, variando ao longo de alguns meses. Tá? Isso aqui especificamente, tá? esse gráfico é bem antigo, é de 2008. Mas só para só pra, pra, pra vocês terem a ideia de como é, que essa, como é que a cotação de uma ação varia com o tempo. Tá. O preço variou porque simplesmente nesse momento aqui as pessoas estavam negociando a 20, 34 ah. reais e aqui estavam tá negociando a 20 reais, por exemplo. Tá. Quando a gente vê, por exemplo, um jornal ou alguma coisa do tipo, Pô, a bolsa de valores subiu hoje 2%, é simplesmente porque a última negociação do dia a cotação estava 2% acima do que estava no dia anterior. Então, a ideia básica, é uma frase, desculpa, bem idiota, tá? mas como é que a gente faz para lucrar no mercado financeiro? A ideia é que a gente consiga, é necessário que, em média, a gente consiga vender os nossos ativos a um preço maior do que o preço pago. Eu botei em média, porque a gente pode fazer várias operações e errar em algumas, mas na maioria a gente tem que lucrar. Tá? Então, investidores e gestores de recursos de sucesso, eles que efetivamente ganham a vida trabalhando com isso ou operando no mercado financeiro, eles necessitam obrigatoriamente ter três coisas, eu coloquei como três coisas que eu considero relevantes aqui. Primeiro, modelo de precificação de ativos assertivos, ou seja, a pessoa tem que ter acesso de alguma forma a um jeito de saber se aquele ativo está com um preço barato ou um preço caro. O cara que vai comprar uma startup, por exemplo, ele deve ter um modelo, tanto matemático como computacional, ou algum modelo de valuation daquela empresa, assim como outros, outros inputs que ele considera relevante, como projeção de mercado ou algo do tipo, para efetivamente decidir para colocar dinheiro para a startup. O mesmo vale para uma empresa ou para um negócio próprio, para qualquer coisa. Tá? Pensa em investimentos, como qualquer tipo de investimento que a gente possa fazer. O caso aqui de mercado financeiro, ações e é o que especificamente eu trabalho hoje em dia, é só uma das possíveis classes. Tá? Também tem que saber estratégia de entrada e saída, ou seja, quando sair de uma posição ou quando efetivamente decidir liquidar ou realizar os lucros sem permitir que, enfim, colocar o dinheiro no bolso de verdade. E o último caso é saber fazer uma gestão eficiente do risco, ou seja, não colocar todos os ovos na mesma cesta, saber diversificar e saber encontrar alguma forma que eu vou balancear a relação risco-retorno para maximizar o retorno do meu portfólio no fim do período. Tá. E mais uma, uma, uma, uma frasinha aqui, os preços dos ativos, quando a gente olha para ações, na verdade são transações financeiras de seres humanos, baseado em opiniões diferentes, com regras diferentes, com estratégias diferentes. Então, naturalmente, são tantos, tantos eventos aleatórios que o preço dos ativos ele se comporta como processos estocásticos. E matematicamente falando, aqui a primeira... Primeira, primeira, primeira equaçãozinha bem simples aqui O valor esperado, isso dado que eu queira, queira encontrar a forma para ganhar dinheiro no mercado financeiro O valor esperado da minha função de investimento com o tempo tem que ser positivo, tem que ser maior que zero Ou seja, isso aqui, se eu tiver por exemplo um evento binário tá, é, O quanto eu lucro vezes o percentual de vezes que eu lucro tem que ser maior do que quanto eu perco vezes a percentual de vezes de quanto eu perco isso passa aqui no valor esperado, seja maior que zero. Eu coloquei no um conceito de função aqui, vou falar agora do que eu considero, dizer assim, matematicamente, como é que a gente pode pegar e entender sobre uma ótica um pouco diferente esse, esse assunto. Então, eu acho que tudo tudo passa pela para a gente efetivamente conhecer e ter acesso a uma função de investimento, tá? onde a gente vai ter um conjunto de entradas para esse cara, que no machine learning a gente chama de features. Tá? Então, isso aqui. Se a gente pegar um gestor, de, um gestor de sucesso, grande parte do Brasil, por exemplo, hoje o que se faz é gestão discricionária. Seria assim: tem lá, dispor que nós aqui terceirizamos com um fundo de investimento, os caras vão receber o recurso, vão contratar economistas, vão ter acesso a relatórios de mercado, vão ter acesso a, a pessoas, ou, enfim, a, a cientistas políticos, ou vão se cercar o máximo possível de informações para a sua equipe de investimento decidir qual que é o preço justo da coisa e efetivamente ir no mercado e fazer aquela aquele, aquele, aquela aplicação. Então, naturalmente o que está acontecendo, esse modelo de investimento aqui, quando a gente investe de forma discricionária, compra uma ação porque leu um relatório de alguém ou algum gestor faz alguma coisa do tipo, é um modelo que tem como input variáveis econômicas, por exemplo, cenário político, demonstrativo financeiro e a função reside na cabeça do cara que está decidindo efetivamente como, como operar, tá. mas também podem ser de outras formas, tem gente que opera no mercado financeiro usando o que se chama de análise técnica, Opa. Uh, que basicamente a análise técnica seria tu tentar prever o preço, aqui no caso essa previsão que ele ia comentar aqui, tu prever o preço com, por exemplo, algum dos seus inputs pode ser o próprio preço, ou seja, pode ser o preço já subiu muito, agora eu vou vender porque já subiu demais, ou seja... A minha função de investimento está levando em consideração a própria série de preços. Pode ser uma possível ideia. E aí, para poder falar das da, da minha empresa de trading quantitativo, trading quantitativo, na verdade, é, é um método de investimento na qual a gente tenta pegar aquela função e explicitar. Ou seja, através de dados, através de modelos de machine learning, pode ser, ou através de enfim, qualquer ferramenta matemática, estatística, que a gente queira utilizar a gente tenta efetivamente descobrir como é que o mercado se move, encontrar variáveis sólidas e, e, e enfim, é, é, é, condições estatísticas sólidas que consigam efetivamente comentar e dar uma, dar uma, uma segurança estatística para o que eu estou fazendo. Então, por que que eu, como é que eu entrei nesse ramo, na verdade? Essa aqui agora é a empresa que eu trabalho, tá? é a empresa na verdade que eu sou cofundador junto com outras outras pessoas. Não sei com se a você está agora. Eles estão aqui, inclusive, depois eu apresento. E eu trabalhei durante três anos numa gestora de recursos financeiros chamada Quantitas, que acho que em Porto Alegre é aqui uma das maiores. Lá, chegou a fazer gestão. Quando eu entrei, a empresa fazia gestão de 25 bi de reais. E dentro da casa, a gestão dos recursos era toda feita através de estratégias de E aí eu e meu colega, o Adriano Soares, a gente começou a montar o que seria a mesa quantitativa da empresa. Começamos a desenvolver estratégias analisando dados, analisando dinâmica de mercado, como é que os mercados eles se comportam, formulando hipóteses, testando as hipóteses nos dados e montando modelos que a gente construía, programas de computador que na prática iam lá iam operar aquilo que a gente queria ver. Há uns seis meses atrás de gente decidiu sair, montar essa empresa, que é uma empresa que segue na mesma linha, tentando desenvolver estratégia só que, de, de investimento, só que focado no mercado de criptomoedas. A gente não tinha conhecimento nenhum de criptomoedas. Só que o mercado de criptomoedas é um mercado que ele se comporta, vamos dizer assim, para a gente As dinâmicas que eles relevantes para a gente, como oferta e procura, movimento de preços, análise de séries temporais, estatística Todo o bagageiro que a gente tinha aqui, a gente conseguiu montar mais em Hoje é uma empresa que a gente pode se considerar um laboratório de estratégias quantitativas tá? A empresa vive, já consegue sobreviver simplesmente com o lucro das próprias estratégias a gente quer ampliar bastante isso aqui, quer tocar outras, outras possíveis linhas de, de pesquisa lá dentro. A gente está recém começando, a gente está com seis de empresas de empresas. E machine learning ainda não é a principal ferramenta que a gente está utilizando, é uma das. Para finalizar, para definir só o trading quantitativo, a ideia dela, é quando consiste no um desenvolvimento de estratégias de investimentos sistematizadas, baseada em análises matemáticas de séries históricas de transação. São, tem necessidade de só as evidências estatísticas de dados para poder validar a estratégia aqui é um exemplo do que a gente faria pegaria um input de dados qualquer aqui, tentaria a priori poderia traçar um preconceito que a gente tem sobre como o, mercado, como o mercado funciona tentar validar isso em dados e depois tentar replicar e efetivamente colocar capital de verdade e ganhar dinheiro então, esse aqui é o nosso santo grau a gente, a gente venera isso aqui dentro da empresa tem que seguir isso aqui para a gente confiar, na verdade, em colocar capital, senão não vale a pena. Isso aqui, na verdade, é o um método científico. Então, o método científico, eu acho que ele é a base para todo e qualquer conhecimento científico desenvolvido ao longo da história. Qualquer área do conhecimento, biologia, química, qualquer coisa, segue isso aqui. E a ideia é parte do princípio, onde eu tenho uma observação sistemática controlada sobre alguma coisa. Então, por exemplo, como é que eu faria para desenvolver uma estratégia quantitativa usando esse método aqui? Partilha com uma hipótese, vamos então, supor que eu tenha a hipótese de que Petrobras e o preço do petróleo tem que andar junto. E eu, tô, eu vou lá e vou fazer uma hipótese dizendo que ah, eu acho que o preço de, o preço da, da Petrobras, uma estratégia possível para isso seria quando o preço do petróleo cair, o preço da Petrobras cair muito mais do que o preço do petróleo em um certo dia, eu compro a Petrobras. Porque o preconceito por trás da estratégia é de que o movimento foi exacerbado. Então, A ideia da estratégia seria isso. Então aqui, estou nesse ponto, observação tem fatos verificados, que eu posso ter formulado isso olhando dados históricos. E essa hipótese tem que ser testável. E esse testável, a gente testa em séries de dados. Séries de dados que a gente procura que sejam bem grandes. A gente vai atrás de séries de dados muitas vezes de anos, né, para poder validar aquela hipótese e ver várias vezes aonde aquela minha, minha hipótese ela foi, onde ela aconteceu. Dado que eu consiga atestar e os meus dados dão um ok para minha hipótese, eu tenho uma teoria científica. E no caso, a partir desse momento aqui, a gente conclui, monta uma, uma estratégia e coloca dinheiro de verdade. E a partir daquele momento que eu conclui e coloquei dinheiro, a estratégia está rodando. Quanto mais ela roda, se ela começar a ganhar muito dinheiro, eu estou caindo nesse caso, ou seja, os resultados estão corroborando, então minha teoria está sendo solidificada. Do contrário, se eu começar a perder dinheiro e o mercado começar a não respeitar mais essa regra que eu formulei, muito provavelmente eu vou ter que reciclar a hipótese e vou ter que descartar. Essa é uma forma, que eu falei agora, de ganhar dinheiro no mercado financeiro com estratégias de quantitativas. O machine Learning, eu, eu, particularmente agora, a gente tem utilizado bastante ele nesse ponto aqui. A gente coloca uma série de features que a gente não sabe a priori qual que é o efeito do preço. E eu vou mostrar um exemplo depois aqui no Jupyter para mostrar como é que a gente poderia utilizar para efetivamente tentar fazer uma estratégia de day trading Machine Learning, vamos lá então vou só falar um pouquinho, esse livro aqui é o um livro que eu recomendo para caso alguém se interesse é o meu preferido, esse cara aqui é um, ele é um pesquisador, mas ele é tanto ele é da academia quanto da, quanto da vida real ele é Head de Machine Learning da AQR Capital, que é uma gestora de recursos que mais de, tem, 13, tem mais de 13B de dólares sobre gestão e ele fala sobre, ele é um livro bem recente, de 2017, ele fala os principais focos de machine learning aplicados para finanças, os problemas que a gente teria quando a gente tem, as coisas que a gente tem que se preocupar. E a vida desse cara, eu acho que todos os artigos que ele já publicou são em torno de overfit. Ele é muito, ele bate muito até teca do overfit, para a gente evitar ao máximo disso, principalmente em machine learning, porque isso pode levar à ruína. Porque na diferença de machine learning, quando a gente overfita alguma coisa e bota dinheiro, a empresa pode falir, o fundo de investimento pode quebrar a gente tem que ter muito cuidado com isso porque muitas vezes as pessoas que trabalham com machine learning elas estão diante de uma black box então a gente ainda não sabe efetivamente como é que as coisas estão saindo e tem algoritmos que acabam uh, fazendo com que se saia meio black box nessas coisas então tem que se cuidar eu falo um pouquinho sobre model como é que a gente poderia fazer um passo a passo de modelar modelar uma estratégia usando um algoritmo de supervised learning eu aqui usei, eu escolhi o, o RandomForest e, só para exemplificar, caso alguém não conheça ainda, a ideia de uma de técnica de, de, de Supervisor learning na verdade, é a gente pegar e apresentar para o nosso, nosso algoritmo e, né, e tal, algum conjunto de dados pré-classificados. Por exemplo, fazer um algoritmo que eu quero que o meu computador descubra o que é maçã e o que é banana. Eu vou mandar fotos para ele de baile de maçã e dizer, ó, isso aqui é maçã, isso aqui é maçã, isso aqui é maçã. Isso aqui é banana. Daqui a pouco eu posso mandar uma massa verde para ele e se ele foi bem desenhado e bem, bem estruturado, um algoritmo de aprendizado supervisionado conseguiria fazer isso. Aqui um passo a passo do que a gente teria que fazer para efetivamente alguns cuidados que a gente tem que ter para conseguir montar um algoritmo de machine learning para estratégia de mercado financeiro. Tá. Primeiro passo, eu vou entrar no detalhe aqui. Tá? É... Time frame e features. Primeiro, a gente tem que saber qual que é o time frame da estratégia que a gente quer desenvolver. Especificamente aqui, eu estou fazendo uma estratégia de day trade. O meu time frame, ele é operações ao longo do dia. Tem gente que usa machine learning para, por exemplo, fazer estratégias que usam... que uh, tentam prever, por exemplo, a, a, a variação do preço do Bitcoin amanhã. Então, time frame de um dia. E a gente tem que efetivamente colocar features aqui que façam sentido com o que a gente quer prever. Eu não vou, por exemplo, colocar, sei lá, estou querendo prever o preço do Bitcoin para o próximo trade, para a próxima negociação. E o Bitcoin, se você mostrar um conjunto de dados aqui, às vezes tem milhões de negociações ao longo do dia. Então, não faz sentido para mim colocar informações que não tem um time frame que case com isso aqui. E as features, eu acho que como qualquer problema de machine learning, a gente tem que, ter, tem que ter consciência que isso aqui é muita parte intuitiva e como modelo é montado. O resultado do problema vai depender muito da, da, do conhecimento do engenheiro e de como as variáveis de mercado podem influenciar o preço. Então, necessariamente tem que ter um certo conhecimento de mercado para poder formular aqui um, um modelo e, e talvez conseguir tirar resultado dele. Tá. Outra coisa que é importante é a gente escolher um training set tá, que contém a maior quantidade possível de diferentes estados de mercado. Por exemplo, se eu pegar para fazer um teste num algoritmo, algoritmo possível e eu dou um time frame, um, sei lá, uma janela de treino, onde o mercado só subiu, muito provavelmente o meu robô vai aprender a comprar. Compra porque ele vai só subir. E pode ser que para aquele time frame faça sentido. Porque eu coloquei uma condição de mercado para ele, só. Outra coisa, se eu der para o meu robô um estado de mercado que o mercado está muito volátil. Quando o mercado ficar pouco volátil, ele não vai saber o que fazer. É importante que esse conjunto de dados ele tenha a maior quantidade possível de diferentes estados para que a gente consiga efetivamente tirar alguma conclusão e que ele seja duradouro e não descartável. E aqui é uma frasinha básica que é colocou porcaria para dentro na feature aqui impossível um algoritmo te dar um super, um super resultado, não tem como. Outra coisa que é muito importante em séries financeiras, em séries temporais, é que o mercado público, séries financeiras, em geral, eles têm um SNR muito baixo. Ou seja, tem muito ruído para pouca informação. Uma técnica que se usa bastante é a gente conseguir discretizar os dados. Tem várias formas a gente fazer isso aqui. A gente juntar os dados de uma forma que a gente consiga, talvez, tirar um pouco de informação e não fique ruído demais. Então, algumas que o... Uh, isso que eu peguei do livro do Marcos Lopes. É... Alguma possibilidade aqui, um exemplo de como é que é feita essa discretização. Vamos supor que eu tenha acesso a uma série de dados negócio a negócio. Se a gente vê o um, um, um, que a gente chama de dados de alta frequência, muitas vezes a gente tem, sei lá, 10, 15, 20 trades por segundo. 20 negociações por segundo. Seria aqui negociando com o com ele, depois negociando com o lado de trás e assim vai o tempo inteiro. É importante que a gente consiga comprimir isso uma forma possível, a primeira, Chique Bars. Chique Bars seria é, eu juntar os meus trades, eu agregar os meus trades numa uma informação do tipo, ah, vou juntar a cada 10 trades, a cada 50 trades, a cada 100 trades, é uma <risos> possibilidade. A outra seria em volume, de, em volume negociado, ou seja, a cada um milhão de dólares negociado no mercado, eu vou agrupar aquele, aquele meu, meu dado de treino e vou considerar aquilo como sendo uma variável para me testar e esse último aqui é o que ele chama é uma técnica do livro que o Sam onde ele tenta esses pontinhos se dá pra ver aqui cada pontinho uma discretização e ele tentou colocar aqui cada pontinho como sendo um vamos dizer assim uma uma uma uma, uma, assim, uma, uma amostra dos meus dados para cada um desses caras aqui e calcular todas as features para cada um deles e o que o Sam ele coloca esses pontinhos em função do quanto o mercado se mexeu ou seja eu não vou Tentar fazer predição do próximo momento, enquanto não acontecer alguma coisa relevante no mercado. Labeling. Labeling eu acho que é um dos mais importantes. Tá? Eu vou até colocar direto aqui. Uh, labeling seria assim, se eu estou operando Bitcoin, por exemplo, na, na, na, ou qualquer outro ativo, estou fazendo estratégias para operar automaticamente usando Machine Learning. Uh, pode acontecer de eu ter um algoritmo que chegou no, na curácia de 100%. Ele sempre acerta qual vai ser o preço da próxima negociação, ou sempre acerta o sentido. Só que quando eu vejo o um retorno médio na prática dessas, desses lucros das operações deles, nem pagam um o custo financeiro. Ou seja, o meu algoritmo é inútil. Então, uma coisa que é importante é efetivamente a gente saber como colocar as leídas corretas. Esse exemplo aqui eu vou mostrar na prática o que significa esse equacionamento aqui. Yeah. são agens também que, é, que exemplificam um pouco disso. Esse pontinho aqui, ele seria uma, da, uma dos, meus, dos meus dados na janela de treino. Então Daqui para trás eu vou ter informações que me permitem calcular minha feature. E daqui para frente eu vou calcular qual que é a label, qual que é o Y efetivamente desse dado. Então, por exemplo, essa técnica que coloca essas, essas duas barreiras aqui, essa aqui é a técnica das duas barreiras. O que tu coloca? Tu coloca, tu calcula para esse ponto aqui, tu faz uma iteração e tu descobre aonde o mercado bate primeiro, se é embaixo ou se é em cima. A distância daqui para cá a gente pode construir com função da volatilidade. O que é volatilidade? É quanto mais o mercado se mexe. Não faz sentido eu considerar que o um algoritmo acertou se o preço da Petrobras, por exemplo, subiu 10 centavos, só que o mercado sobe a cada hora 10 reais. É muito pouco o acerto dele, eu preciso que esse acerto, essa direção que ele me disse, seja proporcional à volatilidade. Para poder minimizar e balancear a relação do disco vetor. Então essa técnica aqui, de duas barreiras, a gente já colocaria nesse ponto aqui, uh, o sinal menos um. Ou seja, esse cara daqui, meu algoritmo vai considerar que ele caiu. E vai tentar encontrar quais são as features daqui para trás, que conseguem me ajudar a prever que isso aqui é uma queda, por exemplo. Esse aqui é também um exemplo onde o mercado foi para cima, ele subiu. Esse aqui é o das três barreiras, onde tu coloca também um time frame limite para que o mercado chegue nos topos que tu quer. Então aqui, por exemplo, chegou, o mercado concluiria que ele chegou do zero a zero. Tá? Hum, ah tá, sobre seleção de modelos também e, e fitting, é, em geral, modelos de machine learning sofrem de três problemas. Tá? Primeiro é o que ele chama, chama de bias, né, quando uma, temperatura bem como mais e deriva do fato, muitas vezes aqui para o mercado financeiro, de suposições irrealistas né? o nosso modelo ele, ele colocou suposições e features que não fazem sentido naturalmente o que vai acontecer é um modelo fit muito difícil o modelo efetivamente conseguir encontrar, aprender alguma coisa com os dados saber a direção do mercado se a gente não tem suposições que fazem sentido ou dados que nos ajudem a alguma coisa outro caso é a variância muitas vezes ele é causou aquela alta sensibilidade do modelo a pequenas mudanças do training set, alguns, alguns uh, algoritmos tem muito problema com isso, a árvore de decisão tem muito problema com isso, como foi comentado anteriormente, tá? isso que a gente chama de overfitting, ou seja, o modelo aprendeu perfeitamente as condições do dado de treino, um exemplo, se o mercado está subindo muito, o modelo aprendeu a comprar, porque ele sabe que vai ganhar dinheiro, porque os dados de treino deram isso, deram isso e quando eu chego na prática, depois, quando eu coloco produção no algoritmo, ele não sabe mais nada. Uh, algoritmo confundindo também sinal com ruído pode ser um exemplo, pode ser um caso de variância. De, de, de e o último aqui é nós, que é causado pela er variância nas observações, tá? Isso aqui é um erro meditivo. Decision Tree, tá? No meu caso, minha apresentação aqui sobre Decision Tree é bem simples, tá? Eu só vou uh, reproduzir aqui um conceitinho sobre, sobre entropia que foi comentado anteriormente. A ideia da Decision Tree, como vocês viram antes, é basicamente a gente criar divisões nos meus dados baseado nas minhas features, e tentar minimizar o que a gente chama de entropia. O que é entropia? É um conceito desenvolvido na teoria da informação, pelo Shannon, e vamos supor que a gente tenha, por exemplo, essa caixa vermelha. Essa caixa vermelha, a gente tem muita informação, é uma caixa, é uma caixa que a gente vai tirar uma bolinha dali. Essa caixa a gente tem alta informação, a gente sabe que a bolinha é senta no vermelho. Então, a gente pode categorizar isso aqui como sendo uma caixa de baixa entropia. Aqui é pouca bagunça, entropia na física é bagunça. Aqui uma caixa que eu tenho uma bolinha verde, então a probabilidade maior é tirar uma vermelha. Eu tenho um conhecimento médio sobre a bolinha que vai vir, a entropia é média. Nesse cara aqui eu tenho uma alta entropia. O algoritmo de árvore de decisão ele tenta minimizar a entropia, ele tenta fazer cortes nos meus dados minimizando a entropia. Ou seja, nesse caso aqui, se por exemplo a cor fosse uma feature e vamos supor que essas duas aqui sejam altas no mercado, e essas duas aqui sejam baixas, uma árvore de decisão chegaria aqui e cortaria os dados aqui, e concluiria. Se o meu dado é vermelho, o mercado vai cair. Se é verde, ele vai subir, tá? baseado na entropia. Aqui é um exemplo de como é feito a, uma árvore de decisão, uma, um dado bidimensional aqui, tentando separar por cores. Ele separou, baseado nesse conceito aqui, como é que eu faço para separar os meus dados e reduzir a entropia. E o random forest é uma técnica que, basicamente, também, como foi comentado antes, é basicamente, a gente combina várias árvores de decisão, porque árvores de decisão, o problema delas é que elas overfitam muito aos dados. Só que quando a gente pega, faz pequenas árvores de decisão e a gente coloca é, cada uma delas para aprender um pouquinho com os dados e junta isso, o resultado é muito melhor. Tá. Então, matematicamente é possível provar, eu não vou entrar no detalhe, aqui, mas é possível provar que daqui para cá eu tenho a quantidade de árvores, daqui para cá eu tenho a acurácia a, assim, a, a de cada árvore individualmente. Tá. Com um pequeno ganho de acurácia e um aumento na quantidade de árvores, o meu sistema como um todo tem uma acurácia muito maior. Tá. Isso é para um sistema binário. Eu vou mostrar aqui para vocês um, agora um exemplo de eu aplicando todo esse método que eu falei agora. Perdi o mouse. Eu aplicando todo esse método tentando fazer uma, um modelo que opera day trade. Usando esses dados aqui. Eu estou operando Bitcoin. Bitcoin dólar. Exchange é uma bolsa de negociações. Tá? É da onde eu tirei esses dados. Eu estou pegando dados de negócio a negócio da do dia 1º de julho até o dia 31 de julho, eu tenho um mês de dados e vou usar uma random forest aqui, tá? Eu não vou passar por todas a toda toda a organização dos dados para não ficar tão ficar um pouco mais claro, que eu quero passar aqui. Mas basicamente os meus dados, inicialmente eles vêm com essa cara. Essa cara? Acho que não era essa cara, mas tudo bem. Eu tenho aqui nesse um mês de dados, eu tenho 2 milhões de 2, 2 milhões de entradas, tá? Cada linha daqui é uma negociação. Por exemplo, aqui eu tenho o dia 1 de julho, às 3 da manhã e 1 segundo e 834 milissegundos. O preço de compra que saiu nessa, nessa, nesse time frame, a quantidade que saiu, cada linha representa uma compra ou uma venda. Então, sempre que o buy size aqui ele for maior que zero, o sell size é zero. Então, nessa linha aqui houve uma compra. Alguém comprou Bitcoin a 6.343 dólares. Uh, aqui o último preço negociado os dois, e qual que é a diferença entre buy price e sell price eu preciso mostrar rapidinho como é que estamos de tempo aí acho que dá para mostrar então essa aqui é a principal bolsa de, de, de, de bolsa de criptomoedas do mundo é que tem um volume financeiro mais alto. Isso aqui é a base de como funciona o mercado financeiro. Aqui eu tenho pessoas que querem comprar o ativo. Registro as intenções de compra. Pessoas que querem vender. Colocam a sua ordem de compra aqui. As pessoas colocam através do preço. O bitcoin está caindo ainda. Coitado. Aqui eu tenho as negociações acontecendo. Ou seja, é muita negociação. É bastante coisa e quero tentar para cada negociação dessas eu quero fazer uma previsão de qual vai ser o qual que é a melhor o que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro com isso e aqui eu tenho a avaliação do tempo tá. os verdinhos aqui são pessoas que compraram e os vermelhinhos são pessoas que vieram aqui vender tá. então, para quem nunca viu um mercado financeiro isso aqui que eu mostrei serve para ações serve para títulos públicos serve para Bitcoin para qualquer coisa. Essa é a mesma lógica de qualquer mercado financeiro do mundo. Então, os meus dados estão aqui. Eles são 2 do, uh, milhões de linhas. Eu vou discretizar esses dados. Eu não vou entrar no detalhe de o que, que eu fiz aqui para organizar eles. Tá? Mas a cara final dos dados é essa aqui. Eu juntei os dados. A cada conjunto de 50 mil dólares negociados, eu peguei, fiz uma concatenação, pressionei os dados, coloquei no. Para cada, cada negócio, juntei essas informações e coloquei as informações e respostas aqui. Então, eu tenho o preço de compra, o último preço de compra no fim do somatório dos 50 mil dólares. O último preço de venda, a quantidade comprada nesse intervalo de tempo, quantidade vendida, preço máximo, preço mínimo, quantos trades aconteceram nesse, nesse tempo. Aqui um time shift que eu fiz, quanto tempo durou para vir de um grupo de trades pro, próximo para outro grupo de trades. Aqui o um retorno percentual. E aqui, o quanto o mercado em absoluto se moveu. Por que eu coloquei todas essas coisas? Porque eu, a priori, eu, eu, eu imaginava que eu poderia construir um modelo que teria algum tipo de poder preditivo, usando combinações dessas variáveis. Então, a partir de tudo isso aqui, eu vou montar as minhas features. Minhas features, vamos lá. A partir daqui, eu peguei e coloquei. Eu agrupo os meus dados de acordo com essa, essa lista aqui. E eu faço junções no sentido. Por exemplo, esse aqui é o somatório dos retornos absolutos. É tá? então, somatório de um, um movimento, um, um timeshift, dois time shifts para trás, três, cinco e assim por diante. Então, eu somo qual foi o retorno absoluto do, do mercado. Se o mercado caiu muito ou subiu muito, essa informação, essa feature aqui em tese vai conseguir me ajudar. E vai conseguir me ajudar até para saber se o mercado está caindo e depois subiu, ou se subiu e depois caiu, se ficou de lado. Até então, essas informações que eu preciso para preciso montar essa ideia, estamos aqui. E a ideia é tentar predizer qual vai ser o próximo, se eu vou bater no Take Profit ou vou bater no Stop Loss. São aqueles dois pontos que, se ele mais sobe ou se ele mais cai. Aqui eu vou ter retornos percentuais, que eu também imaginei que pudessem ser relevantes. Aqui eu fiz um somatório de, de tempos, ou seja, lembro que tinha um, um diferencial entre cada Time Shift, tinha 50 segundos, 40 segundos, se o mercado está andando, esses, esses grupos de 50 mil dólares muito rápido, essa variável aqui vai me dizer que, a, que a, talvez o mercado esteja com mais negociações do que o que necessário, talvez seja uma feature relevante. E aqui no final eu tenho um somatório de quantas pessoas foram ao mercado comprarem nos últimos, nos últimos segundos e quantos no mercado foram, foram vender, isso é para tentar pegar algum tipo de tendência. Então, eu combinei todas essas, essas, essas variações aqui, eu criei essas features aqui. Tá? Então, eu tenho 41 features, tá? para um dado que tem tamanho, vocês não conseguem ver aqui o tamanho dela. 71 mil linhas, tá? antes eu tinha 2 milhões, quando eu agrupei por, por, por volumes, volumes de 50 mil caiu bastante, para facilitar até a, a forma como o meu algoritmo vai resolver isso aqui. Esse é o meu algoritmo de labeling. Para cada pontinho, eu estou vendo se ele subiu ou se ele caiu. E a distância, para considerar se é uma subida ou descida, eu fiz em função da volatilidade. Então, tem um modelo de volatilidade que se o mercado está se mexendo muito, para ele considerar aquele ponto como sendo uma alta, ele precisa andar mais e cair mais do contrário. Então aqui eu peguei fiz um pré-processamento dos meus dados, peguei a biblioteca scikit-learn, -Sci decidi que eu vou pegar os meus dados, eu tenho um mês de dados. Eu peguei 60% dos meus dados como dados de treino e 40% como dados de teste, tá, para testar a acurácia do modelo, construí 100 árvores de decisão, tá. utilizei o critério de entropia, também tem um critério de gini possível, coloquei que a cada árvore vai chegar no máximo até 10, até tamanho 10. Fiz a otimização, e aqui eu calculei os resultados. Para mercado financeiro, o que, que significa isso aqui? Não sei se vocês se conhecem, isso aqui é uma matriz de confusão. Basicamente, a gente está vendo aqui que, como se fosse qual percentual de dados que ele previu que era queda e foi queda, ou seja, que ele previu que o mercado ia cair e o mercado caiu. Tá? E qual percentual que ele previu que o mercado ia subir e o mercado subiu. Aliás, a matriz de confusão está aqui, desculpa. Essa é a matriz de confusão. Quantos ele achou que ia subir, ia cair e caiu, quantos ele achou que ia cair e subiu, e vice-versa. E esses dados aqui, Precision, Recall, F1 Score, mais relevante deles para a gente é o Recall. Tá. Que o Recall nada mais é do que qual percentual de vezes que o meu algoritmo disse que o mercado ia subir, ou disse que ia cair efetivamente, o mercado efetivamente aconteceu aquilo, portanto eu coloquei dinheiro. Não é, não é problema o mercado subir ou estar de fora do mercado o Problema eu é colocar capital e o mercado cair Aí é um problema Independente da, da, da, da métrica que eu esteja utilizando aqui, todas elas ficaram acima de 50% E para tentar abrir um pouco essa black box A gente pode, através da Random Forest acessar um parâmetro que é chamado Feature Importance E para cada um dos parâmetros que eu coloquei, eu avalio isso aqui isso aqui nada mais é do que qual que é o ganho médio de informação que eu tenho cortando o meu dado nessa feature aqui. Isso leva em consideração aquele cálculo de entropia, simplificando, tá? Eu estou vendo quais são as variáveis que são mais importantes para fazer as minhas previsões. E aí, no caso, o meu algoritmo ele viu que o retorno de um minuto, de um, de um time shift, no caso, retorno de dois, os retornos mais curtos são relevantes. O somatório de quantas pessoas compraram no último time shift é relevante. E o somatório de quantas, pessoas, de quantas pessoas venderam também é relevante. Então, segundo esse algoritmo, vale mais a pena quando muitas pessoas estão comprando e comprar junto, dado essa, essa condição aqui de, de se os dados forem semelhantes à, à forma como se foi construído aqui dentro. Por exemplo, esse é um algoritmo que você poderia ser utilizado na prática para fazer uma estratégia de... de alta frequência, trigar no dia para dia, dia, só como eu falei anteriormente, não basta só o modelo de precificação, a gente também tem que ter acesso a um modelo de gestão de risco e de, de entrada e saída de mais qualidade. Falar simplesmente, agora só a questão mais da minha opinião, eu acho que é curiosidade, esse eu acho que no momento é o algoritmo mais me chama a atenção, acho que o Tomás falou na última apresentação aqui sobre reinforcement, eu não vou entrar em detalhe mas é um algoritmo que acho que veio a me corrijam se alguém conhece eu falo bobagem aqui mas ele veio mais à tona Ele já existia anteriormente mas ele veio mais, ele foi mais vamos dizer assim mais noticiado em outubro de 2015 teve uma empresa chamada Alfa empresa DeepMind, desculpa que depois foi adquirida pelo Google desenvolveu um jogo que usa essa técnica de machine learning aqui para vencer o melhor jogador do mundo de gol que é esse jogo complexo aqui que até então não tinha sido não tinha sido é, nunca nunca se fez um algoritmo da Iaico conseguisse vencer isso e é essa empresa que fez utilizando Deep Reinforcement Learning e aqui tem um outro artigo também que, que foi, foi publicado em 2015, eu acho onde os pesquisadores conseguiram fazer com o Deep Reinforcement Learning eh, programar um computador que simplesmente não segue pixels da tela e consegue jogar Atari melhor que os seres humanos em todos esses níveis daqui para cima tá? eles só perderam, não conseguiram não conseguiram ganhar nos níveis abaixo quando as recompensas que eu já vou explicar um pouco da ideia eram muito distantes o que, que se trata do deep learning porque que eu gosto dele porque para mercado financeiro a gente tem que tomar decisões para mercado financeiro eu falo trade tá colocar dinheiro de verdade saber se o preço vai subir cair gestão de capital a gente tem que, tem que tomar ações e esse é um algoritmo de machine learning que ele basicamente tu tenta otimizar o processo de tomada de ações levando em consideração o que a gente chama de ambiente e a ideia, a ideia é o seguinte, a gente programa um, programa um software, enfim, que ele vai receber informações do environment, do ambiente, ou seja, quais as features que eu estou, onde que eu estou no mercado. Ah, o mercado subiu agora, o preço caiu, a outra Bitcoin, o outro, o outro mercado subiu, o preço do dólar está assim a Dilma falou agora, o Temer falou agora, tal coisa aconteceu. Ele pega todas as combinações de variáveis que a gente jogou para ele, combina tudo isso aqui dentro. Claro que não é tão simples, mas em tese, analisando tudo isso, ele consegue maximizar o que a gente chama de política de tomada de decisão. Ele efetivamente consegue, consegue operar no mercado e em tese maximizar o retorno dele. Eu acho que o mercado financeiro, eu especificamente não estou tocando na prática, não gosto, não estou estudando muito sobre, sobre esse método, mas é um método que eu acho que é promissor para a aplicação de AI no mercado financeiro, assim como todos os outros já são. Tá? E só para colocar, porque antes era a aqui, a reinforcement, o reinforcement learning leva a esse conceito E o deep reinforcement learning é um tema acho que, relativamente novo Que combina uma reinforcement learning com o Toy environment ele sendo alimentado por uma deep mirror Que está na moda, eu acho Todo mundo já deve ter ouvido falar de tensor flow Ou trabalhado com isso, ou se interessado de alguma forma E a combinação desses dois caras aqui Pode nos levar a ter resultados muito diferentes Para todas as áreas do conhecimento Inclusive na mercado financeiro e é isso aí, eu sei que sou eu, esse aqui é meus contatos, eu não botei QR Code, é infelizmente, desculpa, mas é, pode pesquisar no LinkedIn, aí na, na. a gente tem uma página no LinkedIn sobre Asimov. mandar um e-mail para mim, dá é para trocar uma ideia também. E é isso aí, é isso aí. Comeu ou Oi? Oh, good.